no Lá com quartas, tá usando na direita Lá Ré, Lá Dó sustenido volta pro Fá sustenido menor faz a mesma coisa, tá? É, na mão direita, Lá Ré Lá Dó sustenido vai pro Mi e faz na direita Dó sustenido, Mi beleza? continuando, agora vem aquela parte estou de pé na presença do rei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 bass sustenido menor, Ré, Lá, beleza? Fez duas vezes, vai fazer o só pra em nós, só